Tudo bom com vocês? Feliz sábado! Espero que todos estejam muito bem. Eu estou aqui muito feliz de estar mais um sábado com vocês. Na lição de hoje nós vamos estudar mais um pouquinho sobre o povo de Israel. Mas antes disso gostaria de mostrar para vocês esse globo. Esse globo é uma miniatura do que é na realidade. Nós temos um planeta gigantesco e para a gente conseguir ver todos os detalhes dos países, dos continentes, dos oceanos A gente precisa ver em uma miniatura Então foi o que aconteceu na época de Israel Deus queria morar com eles Então pediu que eles fizessem uma miniatura da casa dele Uma miniatura de que como era no céu, foi passado para cá, para a terra E nós vamos estudar sobre isso vocês lembram que o povo de Israel, na, na, na lição passada, eles estavam muito rebeldes e, quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele teve que resolver tantos problemas por conta do bezerro de ouro, por conta das pessoas querendo voltar para o Egito e falando que ter a vida de que tinham no Egito, no caso, né? É, e falando que o bezerro de ouro queria levar eles para Canaã. Depois de todos esses problemas Que Moisés teve que resolver Ele voltou ao monte novamente E depois Lá em cima Deus falou com ele E disse que gostaria de morar Próximo ao povo de Israel O mais próximo possível E para isso Queria que o povo de Israel Construísse uma casa para ele A casa de Deus Para isso quando Moisés desceu, ele reuniu todo o povo, reuniu todas as pessoas e falou o seguinte, Deus gostaria de morar conosco, Deus gostaria de estar aqui entre nós. Vocês acham que o povo de Israel ficou triste com isso? Não, eles ficaram todos tão felizes, todos tão alegres, porque neles tinham se arrependido de verdade, se arrependido verdadeiramente de todos os seus pecados. E para isso, eles gostariam mesmo que Deus estivesse entre eles. Então, para construir essa linda casa, esse lindo lugar onde Deus iria morar, ele, Moisés reuniu o povo e pediu para que eles trouxessem os materiais necessários. Quais seriam esses materiais necessários? Ele precisava de ouro, prata, bronze, joias, é, pedras preciosas, tecidos finos. E todas essas coisas preciosas para fazer uma casa bem bonita para Deus morar com eles. Então, as pessoas foram em casa, cada um foram às suas tendas e pegaram tudo que tinham de mais precioso. Pegavam ouro, algumas pessoas pegavam suas joias, seus perfumes, pegavam seus tecidos finos, suas vestes, as coisas mais bonitas que eles tinham e levavam para dar de presente, para dar como oferta a Deus. Por quê? Porque eles não eram obrigados a fazer isso, eles não tinham obrigação. Deus queria que fosse de forma voluntária, que fosse de coração, então ele pediu, mas não obrigava ninguém a fazer isso. E as pessoas de coração e com alegria ofereciam grandes quantidades de tesouros que eles tinham para que construíssem essa linda casa. Eles estavam tão felizes, tão alegres, tão satisfeitos que Deus iria morar com eles que levavam tantas coisas, tantas coisas, tantas joias, tanto ouro que chegou ao ponto de Moisés falar para o povo que não precisaria levar mais coisas, porque já tinha muito material. Já pensaram nisso, gente? Muita gratidão a Deus pela misericórdia, pelo amor e pela proteção até o presente momento. Até porque Deus tinha feito tudo por eles, desde o Egito até onde eles estavam no deserto, Deus tinha protegido eles, alimentado, dado todo o sustento que eles precisavam. Então foi só uma forma de agradecer a Deus por tudo que Ele tinha feito. As pessoas também não só entregavam seus presentes, seus bens, seu ouro, sua prata. Eles também ofereciam sua mão de obra. Eles mesmo iam, iam lá e se reuniam e faziam para construir esse lindo templo, essa linda casa de Deus. Então, eles prepararam tudo e organizaram tudo e construíram. E rapidamente essa casa ficou pronta, porque as pessoas estavam muito empeadas nessa obra. Então, quando esse templo ficou pronto, as pessoas gostariam muito de ir lá ver. Por quê? Porque era a presença de Deus estava naquele lugar. Eles gostariam de estar cada vez mais próximos de Deus. E automaticamente, Deus queria mostrar para eles que estava com eles em todos os momentos. De forma mais física e não só nos nossos corações. Ele queria mostrar que estava com eles em todos os momentos e que também o pecado é algo muito cruel. É algo muito triste. É algo que nos afasta de Deus Então, ele, Deus gostaria de nos mostrar de forma prática o pecado Gostaria de mostrar de forma prática o, o peso do pecado Então, Ele falou para todo o povo que precisavam A toda vez que eles pecassem, deveriam sacrificar Deveriam fazer um sacrifício E isso também aconteceria no templo Ó oh, Aqui nós temos um templo, uma miniatura da miniatura. Aqui nós temos vários detalhes de como era o templo no, do povo de Israel. Em volta, nós temos a, aqui os murinhos do templo. Porém, ele não era feito de pedra, não era feito de, de madeira, que nem a gente vê hoje em dia. Ele era... Feito de linho fino. Esses detalhes eram todos tecidos. Os tecidos mais bonitos que tinham na época, eles colocaram para fazer as limitações da casa de Deus. Assim que as pessoas entravam no templo, eles encontravam vários utensílios. Não era muita coisa. Na casa de Deus não tinha muitos móveis, mas cada móvel tinha um significado muito importante. Vocês acham que a casa de Deus era um lugar muito grande? Não, não era um lugar grande. Ele tinha 20 metros de comprimento por 6 metros de altura e 6 metros de largura. Essas eram as medidas do templo. Na época de Israel Dentro da casa de Deus Também haviam vários utensílios Todos eles com um significado Mas eu gostaria de começar mostrando a vocês As camadas para construir essa linda tenda Primeiramente, haviam quatro camadas de tecido A primeira era a mais resistente de todas elas Era uma camada feita de peles de animais porque assim deixava a temperatura de dentro do templo ficava mais amena. Depois desta camada de peles de animais, havia outra camada, com peles de ovelhas e carneiros, porque assim deixava mais impermeável. Depois havia um tecido e mais outro tecido. Esse último tecido, essa última camada, era a mais bonita de todas. Porque nela haviam vários bordados em ouro, em prata e também havia muitas cores. Além de termos várias pinturas, vários desenhos de vários arcanjos, vários anjos louvando a Deus. Aqui nós temos mostrando a vocês todas as camadas que haviam para cobrir o templo. Dentro do templo também haviam vários utensílios. Mas antes eu vou explicar para vocês de fora para dentro, como se a gente estivesse indo visitar o templo, tá bom? Assim que nós entramos, nós encontramos um altar, um altar de holocausto. O que isso significa? Quando as pessoas tinham pecados, quando as pessoas cometiam algum pecado, elas tinham que pedir perdão a Deus por isso. E elas pediam perdão a Deus com forma de sacrifício. Então, as pessoas traziam um cordeiro, traziam um animalzinho para que fosse remissão do seu pecado, para que o seu pecado fosse perdoado por Deus. Eles traziam esse animalzinho e assim ele era sacrificado aqui nessa parte, que é o altar de holocausto. Automaticamente, quando esse bichinho morria, o sangue dele era derramado e assim... O sacerdote, o sumo sacerdote, vocês sabem quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote foi a pessoa que ficou responsável para é, realizar os sacrifícios e também para ficar entre o, todo o povo de Israel e Deus. Ele seria o porta-voz do povo de Israel para Deus e vice-versa. Aqui temos um, um sacerdote, um sumo sacerdote. Aqui nós podemos ver que ele tem várias pedras preciosas em sua roupa. Ele também tem uma roupa com detalhes em azul e um, uma linda veste. Essa roupa tem um significado muito importante. Cada pedrinha dessa, são 12 pedras, cada pedrinha dessa tinha... Um significado que era uma tribo de Israel, e cada pedrinha havia o nome da tribo, que assim ele estava representando que o povo de Israel estava em seu coração, e toda vez que ele intercedesse por alguém, estaria intercedendo por todo o povo, pedindo perdão por todos os pecados do povo. O sumo sacerdote era o responsável pelos sacrifícios. E assim que ele recolhia... É, e assim que acontecia o sacrifício do cordeirinho, ele recolhia esse sangue e levava para dentro do, do santuário. Mas antes, ele tinha que vir aqui até a pia. Aqui atrás tem uma pia, onde ele lavava as mãos e os pés para se purificar para assim entrar no templo. Dentro do templo, tinham vários utensílios também. Tinha um castiçal. Esse castiçal, ele tinha sido acendido pelo próprio Deus. Ele nunca se apagava. E como, o, e, como, e, e como dentro do santuário não havia janelas, ele era responsável para iluminar dentro do santuário de dia e dia. E de noite, porque ele nunca se apagava. Então, vamos colocar aqui dentro? Colocar aqui o santuário. O santuário não, o castiçal. O que mais tinha dentro desse santuário? Nessa primeira parte, haviam três coisas. A mesa dos pães asmos. Eram separadas em duas pilhas de pães. Duas pilhas de seis pães cada um. E eles ficavam também dentro do santuário, na primeira parte, onde o sacerdote e os sumo-sacerdotes se alimentavam todos os sábados desses pães. Deixa eu colocar aqui dentro. A última coisa, o último móvel que tinha dentro dessa primeira parte do santuário, era a mesa onde ficava o incenso, onde... Colocavam aqui um pozinho e queimavam. E era um, um pozinho muito cheiroso, que perfumava todo o santuário. Que era um perfume, um cheiro muito gostoso, que era acendido. Todas as vezes que o sacerdote tinha que entrar no, no santuário. Deixa eu colocar aqui. Essa primeira parte ficava somente com esses três móveis. E eram muito importantes. Como vocês viram, todos eles tinham um significado. Um para a iluminação, o outro os sacerdotes se alimentavam com os pães, e o outro era para ficar um cheiro muito agradável, porque a presença de Deus estava ali. Então tinha que ser um lugar muito sagrado, não é mesmo? Até porque o próprio Deus estava entre eles. Na última parte do templo, era... O Santíssimo. O Santíssimo era um local tão sagrado, tão sagrado, que nem o sumo sacerdote poderia ir. O máximo que ele chegava era na parte do santo. Santo e Santíssimo. Esse último, Essa última parte ficava a Arca da Aliança. Vocês sabem o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança foi construída como um memorial, como um sinal. E dentro dela haviam três utensílios muito importantes. Dentro dela havia três coisas. Vamos ver se vocês acertam o que tinha dentro dela. O primeiro tinha um vaso, um pequeno vaso com uma pequena quantia de maná. Para mostrar que Deus os protegia, que Deus os guiava e os alimentava com todo amor, com todo carinho. Então tinham a porção de maná para mostrar, para provar as próximas gerações de que Deus estava com eles e esteve com eles em todos os momentos. Outra coisa que tinha, vocês lembram que há umas lições passadas, nós estudamos que Moisés subiu ao monte e lá ele recebeu duas tábuas de pedra, que Deus escreveu e deu a ele com os dez mandamentos. Então, temos aqui também uma miniatura dos dez mandamentos, separadas em duas tábuas de pedra. E dentro da Arca da Aliança ficavam esses dez mandamentos. E por último, tinha... Nós não estudamos durante essas lições, mas aconteceu num tempo em que Arão, o irmão de Moisés... Tinha ido dormir, reunir, reuniram todas as coisas e, de repente, a vara de arão brotou. Isso foi um sinal, uma prova do que eles estavam procurando. Então, também estava dentro dessa Arca da Aliança a vara de arão. E todas essas coisas, esses três utensílios, se tornaram sagrados, que eram provas da presença de Deus e ficaram ali, dentro da Arca da Aliança que era toda banhada a ouro. Então, elas eram feitas, todos esses materiais, todos esses utensílios, eram feitos de ouro, de bronze e de madeira de acácia. Madeira de acácia era uma das árvores mais nobres que tinham na época. E foi o que eles escolheram para construir, para fabricar os utensílios, os utensílios do templo. Então, eles pegaram e construíram e banharam tudo a ouro. Automaticamente ficou tudo muito precioso e parecia que era ouro puro, não é mesmo? E essa aqui é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um dos bens mais sagrados da, da casa de Deus. Porque ali estava a prova de Deus no meio deles e também ficava no lugar mais sagrado do santuário. Em cima... Da Arca da Aliança havia um, um, uma tampa, uma tampa bem bonita. E em cima dessa tampa haviam dois arcanjos. Dois arcanjos que ficavam sempre prostrados adorando a Deus. Dois arcanjos de ouro. E ali estava representando que nós também deveríamos adorar a Deus em todos os momentos de nossa vida. Deixa eu colocar aqui dentro. Então, crianças, esses eram os utensílios que haviam dentro do santuário. E quando as pessoas cometiam um pecado, eles vinham, como eu falei antes, traziam um cordeirinho. E esse cordeirinho, o sangue que era derramado, o sumo sacerdote entrava dentro do templo e ia até o linho. Um lençol, um, uma cortina muito bonita... Que ficava entre o Santo e o Santíssimo Era essa cortina que fazia essa separação E assim ele pegava esse sangue desse cordeirinho E jogava nessa cortina Espirrava, vai deixando ela cada vez mais manchada Olha só que triste Porque aquilo representava os pecados do povo de Israel Toda vez, uma vez o ano Ele ia, se limpava pedia que o povo pedisse perdão por todos os pecados, se arrependesse de verdade. E assim, ele ia e trocava essa cortina por uma cortina nova. Automaticamente, ele pedia perdão por todos os pecados desse povo. E escolhia dois bodes, dois cordeirinhos. Um seria sacrificado a Deus como perdão dos pecados do povo. E o outro seria um bode expiatório. O nome disso significa que ele colocaria os pecados desse povo inteiro sobre aquele animalzinho. E assim, alguém levaria esse animal para o deserto e ele ficaria lá. Automaticamente, o povo seria totalmente perdoado dos seus pecados daquele ano inteiro. E arrependendo de verdade, eles teriam que fazer tudo tudo o que tivesse ao alcance deles, fazer-se esforçar muito para que não fizesse aquilo de errado novamente, para que aquele pecado não fosse repetido. O povo de Israel ficou muito, muito agradecido e muito contente de que Deus decidiu morar com eles e de que Deus tinha os ajudado a fazer isso, fazer algo tão incrível, tão maravilhoso, para que Ele pudesse estar junto com eles. Nós também devemos estar muito agradecidos, muito felizes, com o um coração muito grato de que Deus também decide, decide estar conosco em todos os momentos. E nós também podemos ir na sua casa, na igreja. Nós também podemos ir e adorar a Deus, nos arrepender dos nossos pecados e obedecer a Ele de todo o nosso coração. Vocês sabem o textinho, o versículo bíblico, Dessa semana vocês conseguiram gravar então vamos ler agora. Está em Êxodo 25, versículo 8, que diz assim: Êxodo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vamos repetir, crianças? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha que lindo! Aqui temos a prova de que Deus go gosta e gostaria de estar conosco em todos os momentos. Que Ele faz de tudo que estiver ao seu alcance, para que nós o aceitemos. Nós precisamos aceitá-lo e amar de todo o nosso coração. Amém? Vamos orar, crianças? Querido Deus, gostaria de agradecer por esse sábado, pela noite que nos deu, pela proteção, pelo amor dos nossos parentes, dos nossos familiares. E gostaria de pedir que o Senhor continue nos abençoando. Peço que o Senhor nos proteja, nos guarde e agradeço muito, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Peço que o Senhor continue nos perdoando. Sabemos que somos pecadores, mas estamos buscando melhorar cada vez mais e mais. Peço que o Senhor nos proteja, proteja as pessoas que amamos e nos dê um bom sábado. Em nome de Jesus, amém. Espero vocês no próximo sábado com a continuação da história do povo de Israel. Tchauzinho! do Crianças, aliás, nossos pequenos pesquisadores que já estão saindo aí da, da fase de criança, né? E por isso esses assuntos são tão importantes para vocês, porque vocês já têm capacidade de entender coisas mais difíceis. A lição de hoje que nós vamos estudar chama-se Os Valdenses Defendem a Fé vocês lembram que na semana passada nós lemos um verso onde dizia que a mulher se esconderia no deserto, vamos ver se a gente acha esse texto, dizia assim, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar, lugar preparado por Deus, para que ali ela ficasse e fosse alimentada durante 1260 dias que nós vimos que eram 1260 anos, né? Essa idade, essa, esse tempo foi chamado de idade das trevas, e a as pessoas que não queriam é, obedecer às leis que foram dadas pelo Papa, elas tinham que fugir. E é isso que nós vamos ver na lição de hoje, tá? Os cristãos fiéis é, não aceitavam muito essas novas doutrinas que a igreja católica estava fazendo. Ela antes não fazia isso e agora estava mudando tudo. E eles tinham aprendido que tinha que guardar o sábado, que não era para adorar imagens, que só Jesus era o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Então eles começaram a falar, não, não está certo isso, não, não está certo aquilo. E aí a igreja católica começou a ficar muito brava. E esses cristãos, eles estavam espalhados em vários países Vamos ver aqui no mapa, no mapa mundi Olha só, eles moravam espalhados em vários países Na lição fala que era pela Inglaterra, Escócia, Irlanda, Alemanha, Suíça, África Central e Ásia Viu aí no mapa? Então na parte quase toda do lado direito, existiam pessoas ali que adoravam a Deus de verdade, da maneira correta, como tinham aprendido, né? E mais principalmente os valdenses, eles se destacaram nessa obediência a Deus, né, aos mandamentos, porque eles combatiam o erro. E eles moravam na Itália, aonde estava o centro do Papa, né, onde estava a, a, o o, o Papa morando ali, né? E eles moraram ali então. Mas quando eles começaram a, a responder muito, dizer que estava errado, que não iam guardar o domingo, etc., começaram a ser perseguidos pela igreja. A igreja começou a obrigar eles a aceitar os seus ensinos. Então eles se separaram. E saíram. Alguns foram para as montanhas, outros saíram dos Alpes e foram se espalhar pelo mundo para ensinar às pessoas o que realmente era certo. Né? E outros se esconderam nas montanhas, ficaram lá escondidos, onde eles podiam adorar a Deus, em liberdade. Esse momento onde a igreja ficou escondidinha, lá, no des... lá nas montanhas, é, fugindo, é chamado de igreja no deserto. Porque ela estava sozinha ali. É, sem poder compartilhar dentro da igreja como era antigamente, né? Eles, o que, que os valdenses acreditavam? Eles acreditavam em Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Eles acreditavam e obedeciam que o dia é, de sábado era o dia de guarda e não o domingo. E eles obedeciam a todos os mandamentos da lei de Deus. Esses eram os princípios dos valdenses. Agora você fala assim, mas por que valdenses? Eles moravam em algum lugar chamado Valda? <risos> Não, vamos ver aqui uma foto de uma família A família do seu Pedro Valdo Olha só, Esse, essa é a família dos primeiros valdenses Ele era um comerciante muito rico E ele acreditou que Jesus era o único mediador Que era para guardar o sábado, né? Então ele se mudou ele doou tudo que ele tinha. Ele morava em Lyon, na França. E ele vendeu tudo que ele tinha para investir no trabalho de evangelização. Ele não se importou em continuar sendo rico, não. Ele quis... Que a mensagem da verdade fosse esparramada pelo mundo. Por isso as pessoas chamam esse povo que começou a, a se unir, chamado de Valdenses. Ele, o nome dele era Pedro Valdo. Então, do Valdo ficou os Valdenses, né? E esse, os Valdenses eles se esconderam se escond encontraram esconderijo lá nas montanhas, onde a Igreja Católica não ia lá porque eles não estavam na cidade incomodando ninguém, né? Eles é, começaram é, a traduzir a Bíblia, olha só, eles foram os primeiros a ter uma Bíblia traduzida para a língua deles, para o inglês. É, por quê? Porque antes era tudo em latim. Então, agora eles tinham a Bíblia traduzida, começaram a copiar muitas partes da Bíblia, as crianças começaram a decorar partes inteiras sabiam que as crianças decoravam livro inteiro de Mateus livro inteiro de é, Marcos de João já pensou às vezes você não quer decorar um verso porque é comprido tem três linhas mas eles adorar eles decoravam livro inteiros por quê porque não tinha Bíblia então eles sabendo de cor os livros eles saíam e falavam para as pessoas ou então eles começavam a escrever os versos em pedaços de papel e sabe o que eles faziam com esse pedaço de papel? Eles escondiam e depois eles davam na escola, ou eles davam para as pessoas quando eles iam fazer a venda dos seus produtos, escondiam no meio do, do, da mercadoria. E aí quando eles iam conversar com as pessoas, que eles percebiam que a pessoa tinha interesse, eles tiravam de dentro da roupa um pedacinho ali enroladinho e falavam, oh, isso aqui é um pedaço da Bíblia. Aí a pessoa, um pedaço da Bíblia? Mas como você conseguiu? Por quê? Porque ninguém tinha a Bíblia, né? A Bíblia era só em latim, só o Papa, o Padre é que liam a Bíblia. Então era uma coisa assim que eles ficavam muito felizes. E as pessoas começaram a aprender. A aprender o que é a vontade de Deus a respeito dos mandamentos. As igrejas dos valdenses não eram assim que nem as nossas, com o um banco. Às vezes com aquele banco fofinho, né? Uma igreja bonita. É, que tem é, toalhas bonitas, tem som, tem mesa de som, tem o tem data show, né? Não, a igreja deles não era assim bonita, não tem ar-condicionado, nem ventilador, nada. A igreja deles era no meio das árvores, em cima das montanhas, no meio das pedras. Era ali que era a catedral da igreja deles. Eles adoravam a Deus lá no meio da natureza. O tapete era a grama, as florzinhas não precisavam ficar em vasos, elas que nasciam ali. E foi assim nessa igreja tão bonita que eles iam adorar em liberdade no dia de sábado. Eles iam adorar ao Senhor. Os pais valdenses eles eram diferentes. Eu vou contar para vocês. Olha que os pais, como eram os pais valdenses, os pais. Vamos por aqui, pais. Sabe como os pais valdenses eram? Vou até pegar aqui da lição, ó. Eles eram puros, eles eram simples. E eles é, a, a verdade. Deixa eu ficar aqui. Era o mais importante. Eles lutavam pela verdade. A verdade tinha que ser ensinada para os seus filhos. Então, eles ensinavam os seus filhos, olha só. Ensinavam, opa, ficando torto, né? Os filhos a pensarem por si só. A pensarem sozinhos. Então, os pais ensinavam os filhos a decidirem as suas coisas A pensarem, a saber o que é certo e o que é errado Os pais ensinavam Olha, filho, a verdade é esta, é o mais importante Olha, filho, nós temos que gostar das coisas simples Então, embora eles fossem comerciantes Eles não andavam com coisas caras Os filhos não ficavam exigindo coisas Ah, eu quero uma mochila assim, né? Eu quero um caderno assim Não, eles eram acostumados, eles aprendiam... A ser diferentes. Eles aprendiam a simplicidade. Vamos ver o que as crianças faziam. Vamos ver as crianças. Nós falamos dos pais, né? E as crianças, o que, que elas faziam? Vamos ver aqui, ó. As crianças. <coughs> elas aprendiam... Que a Bíblia, vamos pôr aqui a Bíblia, era sagrada. Porque eles nem tinham, né? Então, eles decoravam. Então, eles aprendiam que a Bíblia era sagrada. Eles não ficavam pondo a Bíblia em qualquer lugar. Eles tinham um temor sobre a Bíblia. Decoravam, que nem eu falei pra vocês, né? Eles decoravam partes grandes da Bíblia. Vamos por aqui. Decoravam... A Bíblia. O que mais que os filhos, as crianças, faziam? Elas eram gratas a Deus. Eram gratas a Deus E elas aprendiam a falar pouco, olha E elas aprendiam também que o silêncio Aprendiam a a a o silêncio, por quê? Olha só, as crianças, elas iam para a escola Se elas fossem crianças que falavam, contavam tudo, falavam de tudo Elas poderiam contar aonde eles estavam escondidos Aonde eles moravam E aí então, a polícia, as pessoas iam lá e iam matar todo mundo Então as crianças aprendiam a falar pouco Elas aprendiam que o silêncio era muito importante Se alguém falasse, mas onde você mora? Aí ela não mentia, mas ela também não dizia então, as crianças, elas eram gratas, elas eram simples, porque os pais ensinavam elas a serem simples, aonde elas moravam, né? Então, elas aprenderam isso. E eles trabalhavam com o que Eles plantavam. Plantavam a comida e aí eles aprendiam a ser econômicos. Também há muitos sacrifícios. As crianças aprendiam a ser sacrificadas. E os pais ensinavam, olha, meu filho, um dia pode ser que eles peguem você. E eles queiram te matar, não desiste da fé. Seja fiel, se você for morrer, você morra fiel a Deus. Olha só, elas aprendiam que elas podiam ser até mártires. Mas elas adoravam a Deus, elas queriam adorar a Deus. E os jovens estudavam, quando eles cresciam, eles iam para a cidade, para as universidades. E lá eles aprendiam as coisas da universidade, mas também começavam a ensinar outras pessoas sobre a Palavra de Deus. Eles aprendiam desde crianças a como pregar para as pessoas. E você, pequeno pesquisador, você aprende a Bíblia? Você decora a Bíblia? Você sabe que a Bíblia é sagrada? Você tem respeito pela sua Bíblia? Você cuida dela? Você lê ela? Você é grato a Deus por tudo que você tem? Ou você é muito exigente, quer tudo do bom e do melhor cada vez mais? Você é de falar pouco, você sabe o valor do silêncio? Olha só quantas coisas nós podemos aprender com as crianças valdenses, né? Então as crianças decoravam os livros e depois elas aproveitavam o tempo que elas tinham andando nas montanhas para ir relembrando os versos. Você também pode fazer isso. Decore alguns versos da Bíblia e quando você está no carro, quando você está é, é, em um momento sozinho, aproveite para você relembrar as suas versos que você aprendeu não esqueça dos versos porque um dia você pode precisar para ensinar alguém assim como as crianças valdenses faziam né porque a Bíblia ela é divinamente inspirada Olha o que tá escrito aqui é, em segunda Timóteo 3 16 e 17 toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e é útil para ensinar para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, as crianças valdenses, elas se prepararam para ensinar todas as pessoas sobre o que realmente era a verdade que estava na Bíblia porque todo mundo estava aprendendo coisas erradas né Elas cresceram for deixaram as suas casas às vezes nunca mais viram seus pais saíram para ir distribuir a verdade nas outras cidades Elas foram para França foram para Itália os jovens e lá eles viam os erros na faculdade nós sabemos que quando a gente chega na faculdade a gente vê muita coisa diferente daquilo que a gente está acostumado mas eles não ficavam em dúvida eles não ficavam com medo não cediam às tentações por exemplo às vezes você vai para a faculdade aí você começa a se juntar com seus amigos aí seus amigos convidam você para ir beber alguma coisa ou para fazer alguma ou, ou, ir dançar ou fazer alguma coisa que você sabe que não é bom e eles não cediam a essas tentações. E eles davam parte da Bíblia para os seus amigos. Eles escreviam e davam para os seus amigos. Eles eram muito missionários. E como eu falei, eles escondiam pedaços da Bíblia dentro das roupas para distribuir quando eles iam vender as suas mercadorias ou quando eles iam falar com alguém. E sabe como eles iam pregar o Evangelho? De dois em dois. E é assim que nossa igreja procura fazer. Quando vão comportar, eles vão comportar como? De dois em dois. Assim como os valdenses nos ensinaram. Que Deus os abençoe, né? Os valdenses defenderam a sua fé. E você, defende a sua que os pais possam pensar bem em como eram os pais valdenses para ensinar os seus filhos a serem assim também. E você que é filho, procure é, aperfeiçoar o seu caráter e estude a Bíblia para que você possa saber o que é certo e o que é errado. E assim não ceder às tentações, mas ensinar os seus amigos. Que Deus nos abençoe. Sábado que vem nós vamos continuar a nossa lição, tá bom? Um beijo para vocês. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pelo conhecimento que temos através da Tua Palavra, da história, é, de pessoas que defenderam a sua fé num, em momentos muito difíceis. Nos ajude, Senhor, a também sermos fiéis naquilo que conhecemos e que nós não possamos nos influenciar na escola, no trabalho, mas que nós venhamos a influenciar outros e não ser influenciados. Que nós possamos distribuir a Tua Palavra para todos aqueles que não a conhecem. Ajuda-nos, Senhor, a decorar porções dela para que um dia nós possamos é, ensinar a outros, mesmo sem ter a Bíblia física. Ajude os pequenos pesquisadores que eles possam estudar a Tua Palavra e ser como as crianças valdenses, como os jovens valdenses, cada vez melhor é, ensinando aos outros e também purificando seu caráter. Em nome de Jesus, nos ajude a ter um sábado feliz. Amém. Música